O Acreduto Oceira, o título da comunicação da obra antiga é o monumento histórico. Entendi que a obra é, de facto, uma obra antiga porque trata-se de um dos aquedutos mais antigos de Portugal, construído no século XVI, e monumento histórico porque encontra-se classificado como imóvel de interesse público e, portanto, tem, de facto, notabilidade para estar a ser hoje, digamos, homenageado, digamos assim. Muito rapidamente este slide mostra uma maquete de Roma Antiga, na transição do século II para o século III d.C. e era bastida por 11 aquedutos para terem uma noção da quantidade de água que era consumida há dois mil anos uh, na cidade de Roma. Um, um milhão de metros cúbicos por dia para um milhão de habitantes dava um rácio de mil litros por, por habitante. Nenhuma cidade moderna hoje em dia tem este rácio, nem, nem chega aos 200 litros por, por habitante. A Coduta Oceira, a data de 1503 terá sido o início da construção. Penso que já no reinado de Dom Filipe ele terá sido concluído. É classificado como imóvel de interesse público desde 1962. Curiosidades e factos, é a primeira e a única rainha a ordenar a construção de um acoduto em Portugal fator que pode ser determinante amanhã para uma candidatura para se projetar este, este aqueduto e passá-lo de imóvel de interesse público para monumento nacional. É atualmente um dos aquedutos portugueses com maior número de arcos sucessivos, tem mais de 200 arcos sucessivos. A sua construção e o seu funcionamento a nível nacional, e eu até diria a nível internacional também, mas ficamos pelo nacional, é manifestamente de interesse cultural. Queria começar por felicitar o atual executivo, a Câmara Municipal de Óbidos, por se interessar pela questão do aqueduto e pela sua preservação e valorização relativamente à arqueografia, digamos, do aqueduto da Alceira, nós conseguimos perceber que ele tem, no, no, nos mapas, que ele tem um traçado sinuoso, porque acompanha ali aqueles relevos todos da Alceira, portanto, uma zona de outeiros e de vales sucessivos, até chegar a, ao Planalto, onde agora se desenvolve o bairro dos Arcos. Ele foi construído, tendencialmente, de sul para norte, e tem uma extensão de aproximadamente... 3 km e 700 metros. Esta extensão é aproximada, uma vez que nós não conhecemos a localização exata de uma das suas nascentes. As minas de água, não tivemos a possibilidade de visitar, mas tivemos lá próximo. Elas ficam ainda mais para norte da zona do Assute, onde nós passámos. Elas estão a cerca de 130 metros de altitude, enquanto o ponto terminal dos, do aqueduto que ficava junto aos chafariz da Praça de Santa Maria, no meio da vila, já está a 60 metros de altitude. Portanto, temos aqui um desnível da ordem dos 70 metros em que a água vinha por gravidade. O aqueduto eh, prossegue eh, em troços superficiais e aéreos, como tivemos a oportunidade de ver durante a visita, eh, portanto estamos a falar de estruturas murárias contínuas, onde eh, na parte superior corre a canalização, mas também troços aéreos, ou seja, em arcaria portanto estes troços, como de resto já foi dito têm a parte do arco em alvenaria de tijolo, tudo o resto é a alvenaria ordinária e eles adaptam-se um pouco às características do próprio terreno onde estão a passar temos troços relativamente com pouca, com pouca expressão, digamos assim, do ponto de vista altimétrico mas eles assumem uma expressão maior até alguma monumentalidade quando atravessam vales mais profundos e também ao longo do planalto dos, dos arcos. Isto leva então à segunda parte da apresentação, que são os princípios de intervenção que nós propomos. Estes princípios são divididos em três diferentes zonas, portanto, temos aqui um mapa à esquerda, portanto, com três diferentes cores, começando então pela parte verde, o que é que é, o que é, que é proposto, ou que achamos que deverá ser feita esta tipo de intervenção, portanto, é conhecer a localização e a geometria do conduto na sua configuração original, ou então existem pré, eh, portanto, evidências da sua pré-existência, portanto será uma intervenção mais simples de fazer. Depois temos a segunda zona, que é a zona amarela, em que começa então, acima desta, do, do, do, da zona oval da água, em que temos zonas em que conhecemos a sua localização, zonas que já temos algumas necessidades de reconstrução e em zonas em que nós não conseguimos perceber se o aqueduto lá está, mas logo ao lado conseguimos perceber o seu traçado e que certamente está no local. Aqui, portanto, já parte colapsos parciais, e aqui algumas, nós vimos hoje, no fundo, grandes blocos do aqueduto que colapsaram. Depois temos então a terceira zona, que é a zona vermelha, a zona um pouco mais, dizer, mais dura da intervenção, que é a zona em que existem algumas evidências de, de, de, de, portanto, da existência do aqueduto, mais na zona junto à zona amarela, mas em que depois daqui para a frente, praticamente não se consegue encontrar a presença do aqueduto. Consideramos que esta é a zona mais complicada de intervenção, e não deverá ser abordada numa perspectiva mais macro. Deve-se pensar uma intervenção mais global, mas aqui certamente isto poderá originar alguns problemas, algumas dificuldades de, da sua inser inserção. Por último, não temos dúvidas que, a partir do momento que o Acredito começar a ser intervencionado, especialmente na zona amarela, naquela zona menos conhecida, vai atrair, sem dúvida, muito mais interesse dos próprios locais, dos próprios turistas, e isto vai trazer com que o Acredito tenha muito mais visibilidade. Pelo valor eh, histórico, o Acredito de Alceira merece, eh, por certo, ser recuperado, e revitalizado por forma a salvaguardarmos aqui também este importante eh, monumento eh, nacional. Eu reforço aqui muitas das vezes a questão do património de monumento nacional, porque, de facto, sendo ele considerado um, um imóvel de interesse público desde 62, a nossa ambição será de facto que ele seja considerado como deve ser como um monumento de interesse nacional pela sua importância, por aquilo que ele representa, e o, o Dr. Pedro Anácio também já aqui fez boa referência também a, esta, a esta situação. Estamos aqui a assinalar aquilo que é o nosso compromisso para com eh, o, o património, para com o território, para com a região, naquilo que é a importância de, toda, de, de todo este património, que é do município de Óbidos, mas, no entanto que é de todos, é um património de âmbito nacional e, como tal, eh, nós solicitamos todas estas diligências para eh, aquilo que é o nosso propósito, que é a reabilitação e a recuperação do aqueduto. É impossível pensar em Óbitos sem pensar em recuperação do património. A recuperação do património nesta vila, neste território, é uma tarefa do dia-a-dia. -dia. Por isso, a recuperação do, do aqueduto da Uceira é mais uma, a seguir a milhares delas que foram feitas e antes de um, outras tantas que hão devido. E por isso, Óbidos caracteriza-se por isto. Óbidos é um farol no nosso Oeste que sempre brilhou e cada vez brilha mais. Com esta obra, mais brilhará. Mas aquilo que nos apresentaram aqui já nos dá a ideia de que do que poderá vir a ser este aqueduto. E por isso é essencial a sua recuperação, é a primeira coisa, e é aquilo que foi mais focado, mas também é determinante o seu arranjo paisagístico, no fundo, para o preservar, primeiro que tudo, e em segundo, para o vermos, para o usufruirmos.